Então, se fico super emocionada, é meu aqui. E, bom, para quem não sabe, ele é um clínico focado em dietas cruas e veganas, dentro do modelo de saúde chamado higienismo. É escritor, autor de sete livros, youtuber, culinarista e palestrante internacional. Formado em letras, especializado em higiene natural pela Universidade de tema de entrevistas por programas como Globo Repórter, Sem Censura, Câmera Record, com artigos publicados por diversas revistas na área de saúde e nutrição, tem vasta experiência como palestrante, com passagens no TED Talks Brasil, eventos de nutrição e área de saúde, faculdades, lecionando em pós-graduação, entre outros. Estudou prodigorismo e jejum no exterior com um os principais líderes crudívoros e higienistas do mundo. Há 13 anos, há mais de 13 anos, vive em uma dieta exclusivamente crua de frutas e vegetais e há 9 anos condena saúde frugal, ensinando a obter saúde por viver saltavelmente, utilizando uma dieta integral, crua, baseada em frutas, vegetais e oleaginosas sol, sono, exercícios físicos e reintegração com as leis da natureza. Com vocês, Eduardo do Coraça. É, bom, primeiramente, prazer a todos. Muito obrigado ao Fest por me receber. Muito obrigado pela introdução e pelo carinho de me citar na monografia. É, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque tem bastante slide, bastante coisa que eu adoraria, a Maria falar, mas infelizmente não dá pra eu passar meu cérebro nos últimos 13 anos para vocês. Se vocês tivessem estudado e vivenciado tudo que eu vivenciei nos últimos 13 anos, garanto que vocês sairiam daqui explodidos. Bom, é, é, por eu ter me curado de inúmeros problemas de saúde, e há 13 anos eu vou ficar doente, não tenho uma tosse, um espirro, uma febre. Mas... Nenhum tipo de sintoma que é vença níveis de desempenho físico e mental inimagináveis para mim e é acreditar realmente que esse, a higiene natural, como nós chamamos, a ciência da saúde, é literalmente a forma de curar o globo como um todo nossas relações emocionais, nossa saúde física, auxiliar a causa animal e auxiliar a causa ética como um todo no mundo a causa ambiental. Então. Um, um, um, um, um, um... Provavelmente talvez vocês já, já ouviram falar sobre alimentação viva, né? Acho que a maior parte das pessoas que falam sobre alimentação viva não... não, não, não, não é... Fala devidamente a questão biológica que os alimentos literalmente estão vivos. Como a citação já diz, né? Não é a comida na sua vida, mas a vida na sua comida. Alimentos vivos produzem corpos vivos. Se você for pegar uma banana, ela não tem cérebro, não tem sistema nervoso, mas ela está viva na prateleira. Tem taxa metabólica, taxa respiratória, secreta hormônios, enzimas, isso é. E tem tempo de vida, né? como um ser humano. Curto, mas... Então, muita gente chama crutivos de loucos ou qualquer coisa do gênero. Mas a biologia indica que existem em torno de 700 mil espécies no planeta, que compartilham o planeta conosco, e uma delas queima sua comida, chamando por um eufemismo de comida cozida. Se você bota sua mão no fogo por 250 graus, uma hora, o que você acha que acontece a ela? O que você acha que acontece com o um alimento quando você faz isso? E, 100% da natureza é crudívoro, de 78% em média são crudívoros veganos, né? E Então a gente começa a olhar para a ciência. anatomia comparada. Desde Galeno, o segundo médico da medicina ocidental há 2.500 anos atrás, já sugeria que o primato é como... o homem é como um primato em músculo, nervos, veias e ossos. Nós olhamos para a anatomia comparada e nós vemos inúmeras questões de anatomia, fisiologia e bioquímica que classificam os seres humanos dentro da ordem de frugívoros. Ou seja, se você tem dois pés, duas pernas, polegares opostos, foi feito por uma vida arbórea. Animais carnívoros possuem é, é, quatro patas e é, garras nas suas patas. Animais herbívoros, como a maior parte de nós veganos acreditamos que nós somos, possuem cascos nas suas patas, possuem quatro patas, possuem quatro estômagos. Ou seja, é, a anatomia, a fisiologia e a bioquímica são ferramentas que a natureza inseriu em cada tipo de espécie para permitir ela consumir o que ela foi feita para consumir. É, se observarmos a natureza, perceberemos que todos os animais nascem e desenvolvem tudo o que precisam para garantir sua alimentação natural. Nenhum ser humano ainda nasceu com um fogão nas costas. Bolobos, os primários ricos. A maior parte das pessoas acredita que nós viemos do chimpanzé, mas a ciência na atualidade mostra que nosso último ancestral foi o bonobo. Ou seja, primata primato da é por porque tudo que eles fazem, eles são os mais pacíficos, mais benéficos, mais altruístas. E o que eles fazem para apaziguar qualquer tipo de estresse, troca de sexo e frutos. <risos> Muitas das pessoas acreditam que seres humanos são caóticos, maléficos e qualquer coisa do gênero. Não. Nós somos benéficos, pacíficos e altruístas como bonobos. Só que é, a diferença entre os bonobos e os chimpanzés é que eles comem mais carne. Os chimpanzés comem mais carne. E no final das contas, eles estupram as fêmeas, fazem mais guerra do que passam o que passa um tempo populando. Né? Então a gente vê que simples alterações genéticas podem levar a alterações comportamentais. E o que eu quero frisar é. Quando nós começamos a queimar nossa comida e comer comida de pássaro, de porco, de animal carnívoro, ou seja, há 10 mil anos atrás, a alteração bioquímica que causou no sangue do ser humano levou a alteração comportamental. Então, se você quer auxiliar o meio vegano, é aprendendo que mais saúde produz um comportamento mais adequado e, obviamente, vai beneficiar todos nós. Para a antropologia, mostra que o padrão dietético mais congruente com os microdesgastes de todos os nossos ancestrais, até um passado muito recente, eram de animais frugívoros. É, o Neolítico, não sei se vocês sabem, o Neolítico foi a introdução da agricultura, a revolução agricultural. O Neolítico levou a mudança da dieta, processamento de alimentos, nível de atividade física, entre outros. Análises de esqueletos mostram que essa mudança afetou drasticamente a saúde humana, redução de estatura e do tamanho do crânio, problemas dentários, maiores níveis de doenças infecciosas e zoonoses ligadas às deficiências nutricionais. Quando nós saímos das florestas de um ambiente extremamente rico a nível nutricional de frutas e vegetais e começamos a queimar amido no fogo, ele, com isso, também utilizar pedaços de animais mortos, as impressões mamárias, menstruação de galinha não fertilizada, obviamente levou a uma alteração bioquímica que, consequentemente, causou o prejuízo nutricional que nós vemos hoje e começaram as doenças. Porque a própria paleontropologia mostra que só se consegue encontrar doenças em fósseis após o período neolítico. Antes, não consegue se encontrar. Diabetes foi descrita depois do início do fogo. Leucocitose digestiva. A maior parte das pessoas nunca ouviram falar que um, um médico ganhou um prêmio Nobel em 1930 por provar o conceito de leucocitose digestiva que é o aumento dos leucócitos, as células brancas de defesa do organismo. Ocorre um aumento de até quatro vezes com comida cozida. Ele mostrou que comida crua não ocorre. Ou seja, o organismo vê a, vê a comida cozida como algo patogênico. Foi esquecido na literatura. Assim como Francis M. Pottinger mostrou em mil gatos durante dez anos que quanto mais alimentos cozidos, ele introduzia, mas os gatos degeneravam. Ele foi o pai da epigenética. A epigenética é tão famosa na atualidade, mas não presta atenção no que o próprio o pai da epigenética falou que comida crua é mais saudável. Cereais não participaram de nossa evolução. David Jenkins, o médico que desenvolveu o índice glicêmico, um, um pesquisador extremamente prestigioso na literatura, mostrando que o consumo de cereais é recente na Revolução Agricultural, há 8 a 10 mil por anos, portanto, o impacto ínfimo no genoma humano. As pessoas acham que a gente se adaptou à comida cozida ou a grãos ou qualquer coisa do gênero? Não. Nos tem uma ingesta de fibra 10 vezes maior que a DRU humana em dietas isocalóricas, mais similar ao nosso padrão ancestral, ou seja, nossos, nossos parentes mais próximos da na natureza consomem 10 vezes mais fibra do que nós. É, o foi botou dividiu três grupos, colocou o primeiro grupo numa dieta frugífera, o segundo grupo numa dieta vegana, o terceiro grupo numa dieta saudável, onívora. E qual foi o grupo que teve mais benefícios à doença cardiovascular? Mais benefícios nos biomarcadores de doença cardiovascular? Uma dieta frugívora. Por que será? Né? É... Status dietético frugívoro não especializados. A gente já tem inúmeras pesquisas na atualidade mostrando que o status dietético humano é de uma raça frugívora não especializada, ou seja, pode consumir. Carne pode consumir sementes, mas ah. o sistema gastrointestinal e todas as outras características são de uma raça feita para consumo de frutas e vegetais. Até a nossa microbiótica é idêntica ao de um bonobo. Ou seja, eles analisam microbiota de inúmeros tipos de espécies. Qual é a microbiota mais idêntica a nós? A que a genética mostra que da onde nós saímos? De bonobos. E será que nós somos tão mais maléficos do que eles? Né? De todos os hominídeos analisados, a dieta dos cornobos é a que mais inclui fruta, e sua microbiota se agrupa mais aproximadamente de seres humanos. Portanto, baseada nas medidas comparativas das microbiotas de seres humanos e primatas, a espécie humana é uma raça frugívora não especializada. Entretanto, nossos parentes mais próximos são melhor descritos como frugívoros, já que nosso estilo de vida moderna aplica tecnologia para transformar nossos alimentos prediletos mais disponíveis. Consumo insuficiente de fruta, principal causa de morte no mundo, global burden of disease, mostrando que Mais importante causa de mortalidade do mundo é consumir pouca fruta Frutos vegetais, inversamente correlacionados a doenças crônico-degenerativas Epidemiologia indica a associação de um alto consumo de frutos vegetais ao baixo risco de DCDs Óbvio, somos primados antropóides de acordo com a biologia. Evoluímos durante 42 milhões de anos, a, a ordem dos primados evoluiu há 42 milhões de anos. Por aí, ou, talvez um pouco menos, comendo fruta. É óbvio, o genoma humano é feito com o consumo de frutas. Animais carnívoros, por exemplo, que eu vitamina C dentro deles, eles não precisaram de vitamina C durante milhões de anos, eles não tinham vitamina C na sua dieta durante milhões de anos, viveram de carne. Só que animais fugidos morrem de escorbuto sem vitamina C. É, e esses efeitos são associados a vitaminas, minerais, fibras, fitoquímicos, modulação de enzimas de intoxicação, estimulação do sistema imune, é, redução de pressão arterial, antioxidantes, antibacterianos, antivirais, é, fruta e vegetal, outra pesquisa mostrando que quem nunca consumia frutas vivia 3 anos a menos e tinha 53% a mais de taxa de mortalidade do que os que consumiam 5 porções ao dia. Vegetais crus são mais consistentemente, epidemiologicamente protetores do câncer do que vegetais cozidos. Ou seja, é melhor vegetal cru para proteger o câncer do que vegetal cozido. acredito que é a alteração da biodisponibilidade de certos nutrientes, destruição de enzimas digestivas. É, os PRMs. Produtos da reação de malar, nós aprendemos na Faculdade de Nutrição sobre as toxinas do cozimento Talvez vocês nunca tenham ouvido falar que o cozimento não só perde nutrientes, mas forma toxinas E permite-nos a consumir alimentos não adaptados à nossa espécie Ou seja, fisiologicamente, bioquimicamente, anatomicamente, nós não somos onívoros Nós somos onívoros por causa do fogo Quem consegue comer arroz, feijão, batata crua, por favor, levante a mão Quem já viu pássaros em cima de gramíneas por favor levante a qualquer foto de um pássaro na natureza é sempre em cima de uma graninha o alimento que produz o trigo, os cereais. Por <risos> que um porco tem focinhos e células etimoidais sempre vezes mais fortes que seres humanos? É para farejar. Ele secreta milas em grandes quantidades, ou seja, ele come uma batata crua. Ele possui patas para escavar e ele possui gosto, receptores para o amido. Quem consome batata crua sem sal com gosto e fala que isso é uma refeição prazerosa e faz isso dia após dia Me desculpa, mas é, eu, eu, eu concordo que o veganismo é um passo na direção da boa nutrição, da boa sustentabilidade e de inúmeros um outros fatores mas primados antropógenos não precisam trocar carne por feijão, porque fruta e vegetal tem melhor proporção de macro e micronutrientes adequados à nossa espécie é, então, em 1912, o químico francês, que é um médico também, Camille Malar, mostrou que 420 substâncias tóxicas eram formadas numa batata durante o processo de cozimento. Hoje em dia, a gente sabe que elas são cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, plastogênicas, pró inflamatórias e. ninguém parou de cozinhar. É, os ex, por exemplo, são implicados na patogênese do diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, doenças renais, doenças neurodegenerativas. A clodeína, uma dos, dos subprodutos da reação antibalática, uma das 420, né? Considerado neurotóxico, né? É... E é encontrado em doenças neurodegenerativas em altas concentrações no cérebro. Ou seja, encontra-se uma toxina do cozimento no cérebro de pessoas com doenças neurocognitivas. E ela é correlacionada com a doença. Para quem então queimar a comida? É. Os níveis radicais livres são aumentados em doenças neurodegenerativas Aonde tem mais antioxidantes E o que produz oxidação? O próprio cozimento em si né? Você queima, você corta uma banana, ela fica preto. O que você acha que acontece se você queimar a banana por duas horas no fogo? A acrilamidas, outra toxina, é, descoberta em 2002 por pesquisadores é, suecos Mostrando que ela é mutagênica e cancerígena. Ou seja, você cozinha uma batata, forma-se acrilamida é, os entes prejudicam o funcionamento renal, é, contribui para o desenvolvimento de doença crônica dos rins, mais uma toxina do cozimento, mais um tipo de órgão sendo afetado. É, os entes acumulam em ossos e tendões, os entes derivados dos alimentos acumulam proteínas como colágeno dos ossos e tendões, causando modificações das propriedades bioquímicas, podendo alterar propriedades propriedade dos tendões e levando lesões, formando crosslinks que modificam a morfologia da estrutura do colágeno, aumentando sua fragilidade e rigidez. Seu acúmulo pode aumentar lesões ortopédicas, como fraturas e culturas ósseas Ou seja, se você é um atleta, se você é uma pessoa normal, ou se você é uma pessoa idosa Querendo proteger seus ossos, suas articulações Quanto mais comida cozida você come, mais formação dessas toxinas tem E mais elas vão parar hein? no cérebro, no, nos rins é, São diabetogênicos, próteroscleróticos e também nos seus ossos internões Neuroirreprotóxicos, ou seja, acrilamida em ratos não só é neurotóxico, causando Sinais de fraqueza, ataxia é, Alteração comportamental, agressividade Estado de alerta, como Reprotóxico, ou seja, causa Atrofia e significantemente, significante Redução do peso testicular A fumaça do churrasco é teratogênico Teratogênico, como algo que é teratogênico Causa má formação do feto No final das contas, esses pesquisadores Mostraram que a mulher não precisa nem consumir o churrasco É só estar perto do churrasco que Ela está cheirando a fumaça dos, das aminas heterocíclicas, hidrocarbonetos e aromáticos, duas das toxinas mais cancerígenas formadas durante o processo de cozimento na carne apenas, e causa prejudica o desenvolvimento do feto, é, levando a um pior desenvolvimento cognitivo, menor peso e tamanho do nascimento e circunferência da cabeça. Só para estar cheirando constantemente a fumaça de churrasco. Você acha que? Aí a gente vai para outra pesquisa. Cozinhar produz gases pro-inflamatórios. Simples fato de você estar tá em um local fechado e cozinhando, o gás que sai do fogão é pro-inflamatório as células do seu pulmão. Mulheres chinesas, alto índice de câncer pulmonar sem fumar. As pesquisadoras começaram a tentar entender como que elas podem desenvolver câncer pulmonar sem fumar. Elas fritam o dia inteiro naquelas panelas look, óleo, cheiram os óleos, que se tornam cancerístos. E hum. é, aí você acha que às vezes só de estar numa casa com alguém fritando óleo ou cozinhando você está causando uma inflamação que é uma das principais causas de todo tipo de doença crônica degenerativa. Microbiota alimentar, a gente fala hoje em dia tanto de microbiota, mas eles estão mostrando que uma simples maçã tem 100, mil, 100 milhões de micro-organismos dentro dela. E você acha que o que acontece com os micro-organismos depois que você queima ela? A gente ainda não tem dados analisando isso, mas é óbvio, é óbvio que a fruta não é só o pré-biótico com as suas fibras, mas ela é o probiótico também. Ela vai auxiliar a microcolonização. Para quem ficar usando, é, como a própria pesquisa mostra, para quem ficar usando suplemento de probiótico se é só um tipo de seba, é só um tipo de micro-organismo ali em grandes quantidades, se a fruta vem com inúmeras variedades das benéficas, nunca das maléficas. Fitonutrientes nas frutas vegetais. Polifenóis, um grande grupo de antioxidantes naturais, são uma das fortes explicações para os efeitos protetores de frutos e vegetais contra câncer e doenças cardiovascular, que matam em torno de 70% da população mundial. Induzem apoptose, preenchem, removem radicais limpos, regulam o ácido úrico, aumentam a mobilização de leucócitos, inibem a proliferação celular em angiogênese. Perda de nutrientes e desnaturação de enzimas. Ou seja, o próprio cozimento desnatura enzimas, uma das enzimas chamada mirosinase, uma que tem efeito anti né? Cozinhar também cria compostos mutagênicos e pro-inflamatórios. Opa, não só sou eu falando isso, né? é uma pesquisa do Luiz Fontana mostrando que prodígios veganos comparados ao onívoros tem menor IMC, menores níveis sérios de proteína C reativa, menores níveis sérios de GF1, menores níveis sérios de leptina, melhores níveis de vitamina D, é menor percentual de gordura, maior percentual de massa magra, ou seja, todas comprovações de biomarcadores que nós somos mais saudáveis. Fruta inversamente correlacionada a diabetes, quem sabe disso, a nível epidemiológico, o quanto mais fruta você consome, mais você previne diabetes, ou mais você previne as doenças que um diabético já tem. E fruta não foi pesquisa. Uma pesquisa com meio milhão de, japonês, de chineses mostrando que o consumo de frutas frescas não foi associado à hiperglicemia. Ah. <risos> é. será que eu tô louco? Ninguém percebeu que a gente parece muito mais com Chibazé no espelho do que com um pássaro, com um porco ou do que um animal carnívoro. Tipo, não precisa de um livro de anatomia ou ser, ou ser especializado em anatomia para perceber que nossos parentes mais próximos continuam comendo muitas frutas e vegetais. Só nós mudamos para uma dieta queimada no fogo com comida de pássaro, comida de porco, comida de animal carnívoro. Entende? AIDS e atrofia cerebral. Os toxícios do cozimento são correlacionados à atrofia cerebral de até 6% ao ano. Ou seja, você quer proteger seu cérebro? Reduz a quantidade de AIDS a gente sabe disso né e no final das contas é com relação à atrofia cerebral neurodegeneração e frutos e vegetais são na literatura relacionados ao que neuroprotetores entes né? em tecidos cancerígenos eles são ligados ao zayma transclerose diabetes insuficiência cardíaca e agora encontrados em tecidos cancerígenos também Eles estão em todas as doenças por acaso né mas que ninguém pensa em não queimar sua comida qual é o benefício? A única única coisa que eu já ouvi de benefício do cozimento é: ah, mas aumenta, aumenta a quantidade de licopeno, aumenta a quantidade de biodisponibilidade de beta-caroteno. Mas, tipo, e os outros um milhão de nutrientes que são perdidos, as outras 420 substâncias tóxicas são formadas e comer alimento de pássaro e de porco? Bom, o leite materno tem 6% de proteína. O feijão tem 26% de proteína em média dos seus macronutrientes. Se uma criança dobra o tamanho em 6 meses, com Leite materno? Para que você precisa de cinco vezes mais proteína que tem no leite materno? Depois que você cresceu o seu prédio depois que você já montou a sua estrutura, tipo. Mas... E quando proteína a nível acadêmico, a nível científico, a gente já sabe que quanto mais proteína, mais estimulação de GF1, mais estimulação de mitór, a gente tem mais mitogênese, menos reparo a nível celular e mais envelhecimento. Entende? Restrição calórica prolonga a vida e reduz a mortalidade por todas as causas, relacionadas à idade, desde ratos até primatas que são extremamente similares aos seres humanos, melhorando níveis de biomarcadores e levando a um aumento de 30% a 400% do tempo de vida em diferentes espécies. Como que você faz uma restrição calórica? Eu almocei melancia. Comi mais de 3kg de melancia num dia, então não bati nem mil calorias. Fato, meu estômago tá cheio, estou super bem nutrido super saciado e restrição calórica é natural, você não precisa se forçar a comer pouco para tentar viver muito, que é a única forma comprovada de prevenir doenças e reverter o envelhecimento. É, restrição de metionina aumenta o tempo de vida. A gente sabe que em mosquinhos de frutas, drosófilas e outros tipos de espécies, restrição de metionina leva a maior longevidade, e maior longevidade até mesmo da capacidade reprodutiva. A gente sabe que o Junza, a civilização que foi dita parar no tempo, né, que vivia primariamente de frutos alegam que eles fazem filhos aos 100 anos de idade. Os Okinawas, que vivem até os 100 a 120 anos, alegam também fazer sexo até os 100 anos de idade. É. Quem chega até os 100 anos da nossa civilização ocidental? Né? É. É. Restrição de betionina auxilia a infrarregulação da entorpe. É. Bom, as blusões. Tem uma coisa em comum, dietas 80-10-10, ou seja, ricas em carboidrato, pobre proteína, pobre em gordura, integrais frescas e Para quem que você quer mais proteína se as duas ondas, a principal modelo epidemiológico de saúde e longevidade, consome dietas hipoproteínas? Aí a gente olha aqui, no final das contas, um japonês, uma das coisas bem interessantes é que o japonês de Okinawa, diferente do japonês normal, que ele é mais saudável que o japonês normal, o consumo de grãos dele é demasiadamente baixo. É um alimento seco. Ele consome primariamente batata doce, que é hipoproteico, hipolipídico e fresco, pelo menos. Óbvio, é cozido, não é o ideal. Eles não sabem o que é frutivorismo, não sabem ciência se é nutricional. Mas, você vê aqui, ó uma das coisas principais deles é que eles ingerem bem menos proteína, quase metade da proteína e 300 calorias a menos. Qual o fator dietético mais importante? Frutos vegetais. Ricas em antioxidantes, pobres em proteína, metionina, menores de níveis de GF1, menor em estresse oxidativo, menor entor, e regulação da sirt 1 integrais, não causam hiperglicemia e hiperinsulinemia, hipocalóricas, restrição calórica natural, ricas em fitonutrientes, é, não contêm toxinas de cozimento, são fisiológicas, mais fáceis de gerir, absorver, lá, É só ver, como uma refeição de bananas uma refeição de melancia, depois, como um prato de feijão com arroz. Quão rápido se torna você? Eu arrotava feijão com arroz horas depois da minha refeição. Eu não arroto melancia nem banana. Por quê? Porque é incorporado à célula viva, é digerido de forma 100%. Não é má digestão, aqueles gases, aquelas fezes fezes, aquele odor fétido que fica no corpo, aqueles arrotinhos depois da comida cozida durante horas. Porque Não é feito para digerir. Digere, mas digere mal, é que nem um gato. Ele vive de uísque mas quem disse que um gato é um escasífalo? A gente sabe que ele é um carnívoro. Entende? Você não precisa pensar e falar olha, a gente já está alimentando um gato há 50 anos com comida industrializada processada e ele virou um ração-livro. Não, ele né? continua um carnívoro. Só que ele reduz sua qualidade de vida, sua longevidade, seu funcionamento neurológico, reprodutor e de todos os sistemas. Eu não quero ficar mais burro. eu não quero ficar menos reprodutivo. eu não quero ficar menos fisiologicamente... Funcional em todos os sentidos, então eu não quero. Eu posso amar todos os alimentos, mas se o alimento não me ama de volta, entende? Você pode amar seu namorado, se ele te bate, você vai ficar com ele? Se ele te xinga, se ele te volta, você vai ficar com ele? Se o alimento, se você pode amar a pizza, pizza vegana, mas é porque tem muito sal, muito açúcar, muito, muita caloria concentrada, estimula, estimula o centro de dopamina, não é porque o alimento é fisiológico para você. Então, o Ricardo acabou pedindo também para passar um pouco dos dados práticos de uma dieta frugívora para vocês saberem como sair daqui, não só com medo da, da comida cozida, mas como é conseguir comer da comida crua. Então, existem três abordagens básicas de uma dieta crua. frugivorismo, alimentação viva, que se baseia em germinar grãos e sementes, e quem atende ser produz de origem animal em uma dieta crua. Aí a gente tem uma pirâmide crua frugívora, que seria frutas como a base da dieta, vegetais e frutos de vegetais como a segunda base da dieta, e uma pequena quantidade de nozes, sementes, frutos gordurosas, cogumelos, ervilhas e qualquer outra coisa do gênero né? de origem vegetal. Combinação alimentar, nós nos preocupamos em não misturar 10, 20 ingredientes do sistema gastrointestinal de uma só vez e achar que isso vai ser devidamente digerido. É óbvio que não. Seu sistema gastrointestinal foi feito durante milhões de anos, sendo exposto a um tipo de alimento por vez até estar saciado. Você pega um urso, mesmo mais onívoro da natureza, ele come um alimento por vez até estar saciado. Ele não mistura arroz, feijão, batata, é, óleo de soja é, para fritar a batata, depois farinha, é, tirada, de um, uma grama, de, tirada de um trigo colhido há um ano atrás, depois refinado, embalado no plástico cheio, cheio de biótico, tudo queimado por duas horas e aí depois você adiciona um suco com açúcar vindo da cana preta errada, refinada, às vezes há um ano atrás com plástico, cheio de cheiro biótico, cozido ainda o açúcar, e depois, sabe, se você for saudável, senão é né? você vai pro <risos> AD, não posso nem falar, você vai para um suco de caixinha e todas as coisas que as pessoas usualmente fazem. Aí depois joga um bolo feito com farinha, vindo de um outro tipo de trigo, joga o é açúcar, aí o. É misturação de carne não fertilizadas, <risos> depois queima com mais duas horas, depois vocês joga um cafezinho no final, que é um grão torrado, inconsumível para os seres humanos na natureza, queimado, com mais, queimado de novo quando chega na sua casa, com mais açúcar refinado. E você acha que você é... Oníquo! Aí depois vocês fica o dia inteiro, desculpa a palavra, peidando, fala assim para a câmera, né? Fica o dia inteiro se sentindo mal, empazinado entre inúmeros outros fatores, você acha que é natural, todo mundo sente. Mal. Por, que? Por, que? por que você sente mal? No final das contas existe uma diferença entre raízes tuberosas, tubérculos e bulbos. Raiz tuberosa é uma como uma cenoura ou como uma beterraba, por que você consegue comer elas com gosto cruz? Tem um gostinho doce, são macias, não é verdade? Levemente macias. Isso indica uma quantidade X de carboidrato simples. Nós somos primatas antropóides feitos para carboidrato simples. Não fomos feitos para o amido. Tanto é que nós não temos receptores na ponta da língua para o amido. Nós temos um código genético específico para produzir proteínas que vão para a ponta da nossa língua, que permite a gente sentir o gosto doce e salgado. Então, por isso a gente gosta um pouquinho de beterraba e cenoura. Mas já os tubérculos, que são completamente amido você consegue consumir? Não. Ninguém rala batata, nem a batata doce crua em cima da sua salada. Né? Por que será? Alimentos fisiológicos, bioquímica, não é por acaso que a gente pude agudo para coletar o último grão de quinoa, de arroz, cereal e o papo para germinar. Você tem papo? Você tem bico? Ah tá. <risos> comemos de acordo com as estações, né? no, uh, todo, não existe ciência ainda, mas nós fugimos, alegamos durante o verão e a primavera, a gente tem muito mais vontade das frutas e até mesmo poucos vegetais. Chega mais outono e inverno, a gente tem um maior consumo de vegetais, de até mesmo de leguminosas e outros alimentos. Não quer dizer que eu nunca como uma oleaginosa no verão, mas elas aparecem na natureza no verão? Não. Você vai ver abacate, começa quando? No final do verão. É a época original. Você vai ver qualquer castanha do Pará caindo no final do verão, quando está começando a entrar o outono e estraga rápido. Não fica na prateleira do supermercado por um ano ali. Você já viu? Já chegou na zona seria ali, você pega a castanha do Pará fora da casca. Que alimento não estraga fora da casca? Atividade da água. Foi desidratado. Como a gente chama na nutrição de atividade da água, quanto menos água, menos tempo de estragar. É, mais tempo leva para estragar. É... isso não é uma dieta frutariana, ou seja, a gente não vive de fruta, fruta é a base da dieta porque é o alimento mais gostoso ao ser humano, cru, palatavelmente, né? banana, caqui, manga, fibra, já vem temperado direto é da você não precisa fazer nada com ele, é só esperar o tempo de maduração, a maduração é o processo de temperação, Temp temperar o alimento, porque a planta quer... Você, um organismo simbiótico com a frutífera, dissemine sua semente. Então a fruta só fica pronta quando a semente fica pronta. Então o nosso trabalho, perante a natureza, as plantas evoluíram para coevoluíram com nós. Elas precisam dos animais e os animais precisam das plantas. Então ela faz o quê? Ela produz um fruto extremamente atraente, bonito, saboroso o seu olfato extremamente agradável, para quê? Atrair o primata, o primata consome ela, e dissemina sua semente num lugar onde a planta, que é estacionária, não consegue chegar. Então, por isso que não tem fruta hoje em dia, porque os primatas ficaram doidos, começaram a queimar comida no fogo, começaram a comer a comida de pássaro, é então, só por causa disso. Se todos nós tivéssemos comendo mais frutas, Teria mais ácidos, teria mais equilíbrio ambiental, teria mais equilíbrio socioeconômico, teria mais equilíbrio ético. a gente sabe que primatos que comem uma planta mais similar à soja ficam mais agressivos. Quando eles comem mais frutas, eles ficam mais doces Você acha que o mundo precisa de mais agressividade? Você acha que. O mundo, e é o que eu falo, até mudar um pouquinho aparece palestra, talvez o Ricardo fique bravo comigo, mas ainda assim. Alimento vegano, hoje em dia, não é só alimento vegetal. Não é a carne de soja, queijo soja, leite de soja que geralmente vem até nós, vem porque o pecuarista está engordando gado. Por isso que é a produção de 200 bilhões de toneladas de soja ao ano. Porque eles estão engordando gado, eles fazem o que eles comam a produção em nós. Jogamos industrializam ela ainda, prejudicam mais ela ainda, aí a gente subsidia... Bom, voltando à palestra, só, só querendo sugerir que Comer frutos e vegetais auxilia o ambiente, auxilia a causa vegana, muito mais do que vocês podem imaginar, e vocês podem assistir palestras lá no, no canal sobre isso. Mas auxilia muito mais por ser... Todo mundo já viu pássaro, baleia e outros animais morrendo com plástico na barriga. Né? A gente não pode acreditar que... Eu concordo que industrialização é uma forma de auxiliar o veganismo a crescer. Mas, ainda assim, nós precisamos estar conscientes que nós precisamos dar um passo maior ainda. Ele equilibrando a dieta. A dieta consome muita fruta, muita percentual de calorias vindo de fruta, mas a quantidade de vegetais é muito grande, apesar que os vegetais são tão hipocalóricos, que vem muita pouca caloria deles, e pequenas porções de oleaginosas que nós não fomos feitos para consumir grandes quantidades de gordura. É só ver a diferença desses alimentos aqui. E para esse elemento aqui que o, o macaquinho está comendo. A dificuldade de tirar uma oleaginosa de sua casca, de achar ela na natureza, ter tem estação certa, mostra que não fomos feitos para ir na zona cerealista, comprar 500 gramas de castanha, abrir o saco e ir comendo tudo de uma só vez. Deu uma nota à sua refeição. Fresco, cru, maduro, integral, orgânico, planta, minimalista. Ou seja, sete critérios básicos você consegue entender? o Gol mais saudável é a sua refeição? Cru, a gente sabe que é alimento integral é mais saudável que seu contraparte refinada, não é verdade? Alimento, arroz, arroz integral é melhor que arroz branco. Cru é mais saudável que alimento cozido. Planta é mais é mais nutritivo que animal. Fresco é mais saudável que seco ou antigo. Orgânico é mais saudável que agrotóxico. Maduro é mais saudável que verde. Banana verde gera mal para a carne, não é verdade? E uma refeição minimalista, ou seja, devidamente combinada. 10 é. minutos. Eu vou o tempo. 10 minutos. Ou seja, caldo de cana, fresco, cru, maduro, integral, orgânico, mas ainda assim é refinado, tirou a fibra. Tirou uma parte importante do processo nutricional. Azeite não é fresco, pode ter sido espremido há algum ano atrás. Refinado, possivelmente não maduro, cru e de origem vegetal. Ou seja, Melhor do que muita coisa industrializada por aí? Tudo bem, mas é o ideal? Não. Aí eu vou pular um pouquinho, tá? É... Ah tá, esse slide bem legal. Espinafre, espinafre. Precisa dizer que perdeu volume, perdeu água, perdeu. Se dá tá... Se tá preto é porque oxidou. Entende? Densidade calórica e volume, ou seja, quanto menos calóricos os, é, os alimentos são, mais saudáveis eles são porque causa uma reação calórica natural. A gente come mais comida e come menos calorias. E finalizando aqui com a minha dieta hoje, por exemplo, é, eu estava ensinando em hindu, é, Eu comi tangerinas, o melão casapa. É, você consegue ver aí para mim, é, brócolis, é, ervilhas, bom, uma dieta usual de um dia, sem tentar sem proteína, sem nada, nem bati as calorias, que seria 2.500, eu fiquei com 170 a menos, e a ingestão proteica foi quase 80 gramas de proteína ao dia, tá? Eu ainda não morri de deficiência proteica, vou contar para vocês, juro que Deus e ainda levanto peso na academia, Bom, até a mesma quantidade de proteínas e aminoácidos foram praticamente todos batidos. Só se cist... é... leucina, lisina, não chegou a bater, mas, assim, é, óbvio, se eu tivesse algum para um paciente eu faria bater, mas ainda assim, é... para mim, a gente sabe que as DRIs não são um parâmetro mais fidedigno. Só uma, uma, uma, uma foto de um antes e depois. Eu, obeso, sedentário, há 20 anos com dieta de proteica e eu estava, eu Acho que, para falar a verdade, aqui eu já estava há um mês comendo primariamente melancia. Estou tão desnutrido. Aí, 700 mil espécies na natureza durante milhões e milhões de anos de existência vivem de comida crua e aproximadamente 70% dessas espécies são veganas. Os mais fortes animais do mundo são crudivos veganos. Seres humanos durante 8 milhões de anos não queimaram sua comida e ainda sou diariamente questionado se um atleta pode ser crudivo. Sou, no mínimo, em santo. E, finalizando um slidezinho. As vacas indo para o abate. Meu único consolo é que, por, é, ao comer a gente, estarão matando a si mesmos. Libertação animal. O intuito aqui, é, apesar das brincadeiras, etc., o intuito aqui é ajudar. É fazer todos nós, veganos, que já estamos um passo à frente dos onívoros, mostrar um caminho mais sustentável, mais ético, mais... melhor para todos nós. Por quê? Porque frutíferas crescem em 3D. Quando você tem uma jaca, dando jaca a, 30, a 20 metros de altura, e auxiliando o solo, auxiliando o equilíbrio hídrico, a, a, a árvore faz a troca gasosa, auxilia... Porque os grãos, por exemplo, a gente sabe que monocultura destrói o solo. Mas mesmo é, grãos precisam de policultura. Ou seja, você precisa ficar botando o solo, porque ele também destrói o solo. Então, quando nós plantamos frutíferos elas trabalham para a gente durante 70 anos. A gente não precisa fazer nada, é só colher o fruto. É muito mais gostoso e prático do que ter que queimar grãos. Entende? Salgar eles. É, então eu tenho sete livros publicados, quem quiser aprender mais sobre o assunto, tem canal no YouTube, Instagram, tem três documentários lá no canal, um documentário só sobre jejum. É, vou chocar um pouquinho, se vocês não me conhecem, mas eu já jejuei por mais de 24 dias à base de água. Faço jejuns constantes, né? Como a literatura mostra, literalmente regenera e repara e rejuvenesce. É, também ainda não morri, porque jejuei, né? É, eu de jejum intermitente há 13 anos, então tem um livro só sobre frutivorismo, um livro de receitas, um livro só sobre jejum, tem um documentário lá no canal de jejum, um, livro, um documentário só sobre agora um livro sobre nutrição vegana, apesar de eu não ser vegano, eu mostro dados científicos. Né? E tem um documentário lá no canal, a cura pela alimentação plant-based, é, outro livro de receitas, um livro de receitas hiperproteicas, usando grãos e leguminosas, eu não consumo isso no meu dia-a-dia. Dia. Entretanto, eu quero auxiliar as pessoas a fazerem a transição. Criei o um material e o veganismo para mais pais e bebês, foi meu último livro, mais 840 referências científicas. Porque... Tem o curso Vegan Fitness, que é a única vez que eu cozinhei no vapor em 13 anos para desenvolver esse curso. Me senti mal pra caramba, menos de vida me mesmo que fosse no vapor. Mas ainda assim desenvolvi um curso para ajudar as pessoas a fazer até um hambúrguer vegano. Minimamente cozido, sem óleo, sem farinha, sem nada industrializado, só com alimento, 10 minutos de vapor, está pronto. Né? Depois obviamente processa, né? é, documentário, ó, as mídias sociais, e-book gratuito lá no site, dá para ler as 20 primeiras páginas e eu volto retiros. De sempre janeiro, julho, lá no espaço de saúde Fugal, eu tenho, tipo uma pousadinha vegana a três quadros da praia de Saquarema. Onde eu rodo retiro lá, você vai aprender até cupcake, torta, lasanha, pudim de banana, é, lasanha de cogumelos, é, trufas. Tudo isso é cru, sem industrialização nenhuma. Só do alimento fresco e processado processado. É, o espaço, fotos do retiro. E o presto de atendimento adicional. Ah! Finalizando, tente por uma semana, um mês, viver de frutos e vegetais crus, frescos, integrados maduros. E veja sua vida e seu bem-estar se tornarem um paraíso interno que nos retornará ao paraíso externo, o qual a Terra foi por milhões de anos antes do fogo. Eu garanto, se você não achar que vale a pena, ainda existirá a comida cozida depois dessa semana. <risos> é, e posso É, abrir para ver se possam resposta agradeço, tá? É, vou usar o finalzinho do tempo para responder algumas perguntas. Mas é, e vou por aqui na feira. Eu queria só, por curiosidade, saber a origem do seu alimento. Você compra, planta? Bom, eu, como estou há 13 anos fugindo, né? meu sonho era realmente poder é, ter o um que eu não tive. Meus pais é, viviam em cidades grandes, podiam me dar tudo que fosse industrializada, mas eu não, nunca subi numa árvore quando pequeno, nunca comi fruta orgânica do pé. E eu queria dar isso para meus filhos, para a minha família, é, para meus amigos, para todo mundo que fosse. E para mim mesmo, viver de uma forma mais congruente. Não só por, não, seu, é, por ser orgânico, mas porque? Enquanto eu não estou lá em casa, eu tenho 200 frutos, frutos plantados no meu jardim. Enquanto eu não estou em casa, tem gambá comendo, tem passarinho comendo. Tem um monte de bicho comendo, e isso está auxiliando o ecossistema como um todo, a biodiversidade, entre inúmeros outros fatores que a gente nem imagina. Eu reciclo a água da chuva, quero botar um painel solar, então a questão é: quando eu estou em uma cidade grande, minha comida vem que se Mas quando eu estou em casa, eu vi cada vez mais produzir minha própria comida. Infelizmente, vegetais não dá, porque toma bastante tempo, mas eu consigo, agora cada vez mais, produzir minhas frutas. Porque fruta é só jogar lá, cresceu, dá, se pega e precisa é se preocupar. O vegetal tem que ter um cuidado. É. Eu queria só falar um parecendo, tá né? Eu conheci o Igual há dois anos atrás, no Black ele nem estava dando palestra. E foi o melhor contato que eu tive. Eu tive a oportunidade de metir o que ele falou em São Parima. E foi algo que mudou totalmente a minha vida, a minha saúde, esse contato, aprender mais sobre o cirurgião Então, queria deixar aí meu depoimento, que vale muito a pena aí nesse retiro. Então, a vivência onde você desintoxica se o seu organismo e você consegue fazer algumas viradas de mindset mesmo, para você conseguir entender exatamente esse desafio que ele fala. Então, experienciar esse estilo de vida que você acaba agregando. Hoje eu sou nutricionista não né? sou vegana, mas 80% do meu dia-a-dia, -a, -dia, a minha alimentação é frigífera. E quando eu começo a comer mais alimentos cozidos, eu começo a perceber nitidamente a minha energia, a minha saúde ficando mais defasada. Porque eu tive essa experiência. Então, se vocês tiverem uma oportunidade, gente, de verdade mesmo, vão Vão, porque a vida de vocês vão mudar. E ele não me pediu para fazer essa proposta ainda não. Achei é, que assim, ia ser uma pergunta. É, desculpa. Agradeço, Paulo. Agradeço. Agradeço. Me toca meu coração saber é, que eu mudei. Poder... Porque realmente muda a minha vida. É, me faz é, bem, saber tá bem. bem saber que estou tô, tô ajudando. Tudo bom. Eu gostaria de saber quantas refeições diárias você faz faço dia, Porque tu disseste que almoçou quase assim, 4kg de melancia, eu sabia que não é fácil sair com uma melancia no dia a dia, né? Bom, não sei se alguém viu a gente esses dias na praça de alimentação, mas todo dia a gente estava sentando na praça de alimentação com meia melancia. Né? Ai, porque... <risos> é... A gente divide uma meia melancia no almoço. É... Assim... Geralmente eu tendo a fazer duas refeições, mas quando não dá, ou por outras questões, estou em casa, certas vezes pode ser três, mas no máximo três. Né? Geralmente é em torno do meio-dia, em torno das cinco a seis horas da noite. Então o resto do dia, todo dia, junho, tem um tempo. Agora, a pergunta é isso uma você tem que falar do subjeto, bater os vegetais e tomar isso com água. Bom, coar não é natural. A gente nunca viu o liquidificador. só vai é, é, danificar levemente o alimento, oxidar levemente o alimento, mas eu não vejo um problema. Mas quando você coa, você remove fibras, a fibra tem inúmeras funções bioativas, como a gente chama. Redução de colesterol, é, auxílio no controle glicêmico, produção de acetato, butirato, propianato, que são ácidos de cadeia curta, tem inúmeras funções fisiológicas, assim, tirar a fibra eu não considero. Não é que eu nunca faço um suco verde que alguém vai fazer para mim. Ficar fazendo em casa não é minha prática. Eu quero quanto mais fibra, mais saudável adianta. A dieta. tem alguma que Esse tipo de alimentação Bom, a nível de dado clínico, a gente realmente não tem. Eu, eu não posso alegar uma coisa que a gente não tem dado clínico, mas a gente sabe que durante 8 milhões de anos os seres humanos não tiveram fogo, então é obviamente que as crianças humanas, assim como toda criança, todo bebê animal, nasce de comida crua e vive de comida crua. Então, assim, a gente poderia supor que não existe idade é, é, adequada. É quem Fala para um fumante ou uma coisa. Se faz mal, ele não deveria fazer. E a gente tem esses clipes que fazem mal. Mas faltam as pesquisas para embasar a recomendação. Porque, é, felizmente ou infelizmente, no mundo acadêmico, tudo necessita de pesquisa. Oi, eu queria saber sobre as, frutas, as e qual sua de mel, é um fio verde de Portugal, é kaki, orgânico lá de saquarema é, e talvez durião e mamei sapota. É, são algumas que, sabe, a maior parte das pessoas não vão falar, mas é, é, mamei sapota é um sapoti que parece um doce de abóbora, durião é uma fruta asiática que parece uma jaca e esses fios de pão de mel parece pão de mel. Assim, sabe? É uma coisa que parece é, amido. É surreal. É, é a outra pergunta foi desculpa, fruta desidratada. desidratada do comércio já vem com xarope de glicose, óleo mineral, conservante, é desidratada a altas temperaturas. É melhor do que muita coisa, mas não é o ideal. Não é uma coisa que eu pulo no meu dia a dia. Você tem hidratador. Um tem? tem, tem. Mas eu também quase não uso, se não falar a verdade. Eu quase não tô em casa, a verdade. Mas é, eu recomendo tomar fresca. Ou para médium, que são as únicas histórias frescas que você encontra no Brasil. Lá fora você encontra de e outras variedades. Se você quer alguma fruta desidratada, é o ideal. E banana passa dá para fazer facilmente no um desidratador e sabe, dá para consumir. Sim. Se o paciente precisa, eu indico. Fruta é desidratada. Mas saca que tem, um, tem uns veneninhos, digamos né? assim. É, qual foi a outra coisa? Um pouco nessa linha, eu queria saber o que você acha do processo de congelar. Porque, por exemplo, ir no teatro com o sozinha. Se ela comprar cuidado que congela, pode consumir de forma mais fácil. Bom, a gente pode usar dois, dois fatores. O fator empírico, eu não me sinto tão mal com, com, com alimentos congelados do que alimentos cozidos. Né? E o fator científico é que a gente sabe uma perda condicional, mas não sabe da formação dos produtos da reação de malar. Então, assim, eu acho menos mal e acho viável. Eu, por exemplo, acabou o retiro ali em casa, a gente saiu, a gente congelou, acho que, uns 300 bananas. Quando eu cheguei em casa agora, eu tava fazendo sorvete de banana, vitamina de banana, tudo de banana todo dia. Porque tem 300 bananas congeladas, a perda nutricional é muito pequena, entende? Para eu me preocupar com isso. Né? Eu estou estudando um pouquinho sobre isso recentemente, desde que eu nesse né? É, e assim, eu, eu também é, pesquisei, por exemplo, a, a full Logos-Cristina. Eu não, não sei se ela realmente é comodífera ou não, mas, uma vez, eu trouxe uma receita com um Whey Protein, sei lá, pegando, não sei. Se você, primeiro, a pergunta é isso, vocês você usam um suplementos ou alguma coisa? E a segunda é assim, eu, eu tentei, inclusive, quando eu comecei a ver os seus vídeos, tentei fazer algumas coisas, assim, para decidir mais, porque faz muito sentido para mim. Só que eu sinto falta de alguma coisa quente no frio, assim, né? Chás, não se toma chá, por exemplo, né? Então, assim, não sei, é nada quente, né? Como é que é essa transação geralmente? O que você acompanha com os, as pessoas que fazem isso? Bom, ela, ela é um youtuber, eu acho que ela não usa isso no dia a dia dela, mas ela inventa pra, sabe, popularizar a coisa. Nós não concordamos com nenhum tipo de suplemento em pó, como com, né, é bi-protein, etc. É, sim, eu suplemento com b 12 apenas, esses três anos foi a única coisa que eu suplementei. É, e recomendo suplementação, obviamente. E em relação à transição, existem inúmeras formas que você pode auxiliar a não perder a, a comidinha cozida, entende? É, como eu estou auxiliando a, a namorada a fazer uma transição, a, a, a melhorar a dieta dela como um todo, o que que, que que eu faço, de vez em quando na janta? A gente amorna, tipo, faz uma lentilha ou um grão de bico, joga vários vegetais ali dentro, um molho e amorna, entende? Tudo crudivo, até 47 graus, mas já dá aquela aparência e gosto de comida cozida. Isso facilita as pessoas a, trans, a, a, a fazer a transição. Eu era muito doente, eu sabia que esse era o meu caminho, eu não me importo com o gosto, eu não me importo com o resultado. Então, pra mim, na minha época, eu fiz a transição assim de um livro junk food para um fugível da noite para o dia. Cometi alguns erros, de vez em quando no final de semana atacava a comida cruzida, porque eu comia muito pouca comida, não sabia do que é, era agora não pensava em nada disso. Mas é, quando você adapta você não precisa mais desses, sabe, ficar esquentando, etc. Você não liga, sabe, se a comida. É, tiver de qualquer jeito pra mim, sim, o sim, eu um então aí aí sim você pode é, desidratar amornar é usar um super potente com para fazer uma sopa mais quentinha e por aí vai sim. Ah, só falar uma coisa aí, pessoal é, os livros estão lá no stand SPV sendo vendidos quem quiser também comprar que depois aparece pode comprar comigo tá é, giro em torno de 60 reais o livro eu também tem máquina de cartão de crédito e é, isso fica relativo, né? você tem que sentar realmente como nutricionista. Por isso que é bom ter leitura e um acompanhamento nutricional, retiro, etc. Porque auxilia você a entender melhor né? como, como adequar para você essa transição. Você bate 2.500 caloros em duas vezes e você vai ficar funcionando. Bom, bom. É, tempo, o delvo, o estômago adapta, né? ele, ele, ele consegue estender muito mais. Você vai pegar uma outra marinha da natureza, ela come até 50% do seu peso no seu em um dia. Imagina um ser humano comendo 30, a 35 kg de comida num dia. Entende? É natural, um leão, por exemplo, ele come até 40 quilos de carne de uma só vez. Então a questão de aquele pratinho cozido com 500 gramas que a gente está acostumado é uma coisa absurda, anormal, porque a gente foi.. A gente não é adaptado comer cozida, então a gente perdeu noção de volume. Né? Então com um o tempo, uma dieta fugiva, em pouco tempo você já começa a comer 10 bananas como se fosse uma coisa super normal. Assim. Né? Mas no início, sim, você não consegue botar da sua comida para dentro e então você tem que comer bem frequente, né? senão você fica com fome. Mas com o tempo, eu consigo botar em torno de uns 3,5 litros por refeição da barriga. E você vê que assim, dá para sentir cada comida no dobro. E fica delicado, esse, é um esse é um dos fatores legais: você fica delicado, baixo percentual de cultura, sem ser um atleta, sem se exercer como um atleta e comendo imensas quantidades de alimentos doces, sabe todo mundo tem um paladar mais superado para a doce a não ser que você foi muito pervertido você acha que você prefere comida caro. lá com sal lá com a vida, por uma semana você vê que o sal não é mais tão legal assim entende o cérebro começa a voltar a adaptação natural e a comida doce começa a ser predominantemente mais interessante só os alimentos um tem um negócio que envolve esse... Não pode comer coisa escura, tipo couve, Bom, tem um artigo bem interessante no site do Dr. Joe Forman, ele é um higienista e um médico vegano, cuidando da população vegana há mais de 35 anos nos Estados Unidos, ele mostra que não existe correlação em veganos. Não existe, na verdade, existe correlação é, negativa, é, é, é inversamente correlacionada, ou seja, protege de problemas com tiroides as crucíferas, né? que foi só traduzida a pergunta dela. É, se acredita que o consumo de crucíferas geralmente causa problemas é, no funcionamento da tiroides ah, claro condutor. A gente já acendeu um pouquinho a mais, mas o Eduardo vai estar se concentrando para o lado dela.